O que você deseja é justamente trabalhar as suas coxas, posterior de coxas e glúteos. Neste vídeo eu vou ensinar passo a passo como é que você tem que proceder. Mas antes, tem que ter sempre a liberação do seu médico e a orientação de um profissional em educação física. Vamos lá! A primeira coisa que eu vou ensinar a você é o posicionamento correto para que você consiga fazer o treinamento em casa com segurança. Vai abrir as suas pernas à largura dos seus ombros Então abra as suas pernas à largura dos seus ombros Professor, meu ombro é estreitinho Meu quadril é mais largo Então você vai abrir a largura do seu quadril Entendeu? Ombro estreito ou a largura do quadril? Quadril estreito, a largura dos ombros você vai fazer o seguinte, eu vou ficar enviesado para você ter uma boa visualização. Você vai flexionar, dobrar os seus joelhos, descer o máximo que você puder e volta à posição inicial. Professor, não tenho condições de ir lá embaixo, só consigo ir a meio movimento ou menos de meio movimento. Ok, está valendo, legal. Aí você vai pegar um peso, tá? Eu vou pegar aqui o meu peso, deixa eu puxar o meu peso para cá, vou segurar nas extremidades assim do meu peso, abrir as pernas, projetar o peitoral à frente, com o abdômen e descer lentamente o máximo que eu puder. Desci, fiquei de cócoras, subir Desci, paro na cócoras, subo. Isso. Desce, vamos lá. E sobe. Desce, sobe. Só fazendo esse movimento. Não vamos fazer uma contagem. É fazer até você Conseguir com excelência todo o movimento, isso até as pernas ficarem cansadas. Só esse movimento: desceu, subiu, calcanhar que empurra, desceu, subiu, calcanhar que empurra, desceu, subiu. Só esse movimento. Vamos lá, isso. Não fiz uma contagem, professor, não consigo segurar o peso. Da maneira que você segurou, então segura assim: ó, nas laterais, peso à frente do corpo, desceu, voltou, desceu e voltou. Fazendo este treinamento, você vai conseguir ter suas coxas. Bem trabalhadas, seu glúteo saltado e posterior de coxa durinho. Gostou dessa dica? Então inscreva-se no canal, dê esse joinha e até nosso próximo encontro.